não é fechar os olhos de fazer meditação, é evidente que eu estou sabendo que estou forçando hoje, né? Estou sabendo, isso aqui não é para claro, eu esqueci em nenhum minuto, mas é... quando você força para o aluno um tirar 10, você tirar 8, é pessoa está boa, né? Certo? Nós percebemos que esse ser onde nós supo, é, supostamente estamos, que é aqui, agora, no jeitinho que nós estamos aqui. Nós estamos pegando essa imagem aqui tá? com um sonho. Não tem caridade essa cena toda. Então esta cena todinha aqui. Se nós Percebemos, nós vamos fazer meditação agora, tentando aproveitar isso daí. Nós percebemos é... que esse universo humano que a gente está trazendo como real, nós é um sonho, certo? Não tem existência lá fora. Hoje nós estamos andando, nós estamos carregando essa imagem. Nós já falamos isso outras vezes né? mas o que eu quero colocar hoje é da seguinte maneira que quando a gente olha aqui essa imagem do mundo aparente consciente de que o ser que está aqui, fazendo tá a meditação está olhando esse quadro todo é este aqui só que tem um único sonho é o um único sonho é o sonho deste aqui que faz imaginar que esse aqui é menos desperto que esse. Então, são crenças universais Agora Quando ocorre a a, a a revelação De como realmente a coisa é certo? Como se for, eu faço a meditação aqui Para mim, fecho os olhos Se nesse instante Eu percebo uma revelação Mostrando como está tudo aí Não vai existir na minha consciência Ninguém mais para despertar Deu para entender? Porque tem gente que fala assim, mas pô. É por isso que. Lembra, não sei se o senhor Se alguém está aqui, ouviu aquela questão que eu citei aquela vez? De como Jesus Cristo rearia cada um de nós? Como que a consciência iluminada veio cada um de nós? Tá? Então, é, quando nós olhamos isso aqui tudo. E nós nos colocamos na posição do Único Único sonhador Ou seja, só tem aqui 10 pessoas aqui no meu universo que estão Com problema, estão me atrapalhando ou tudo mais Se eu descubro que este sonho é o sonho do sonhador único que está aparentemente funcionando aqui Onde eu estou Vocês percebem que isso aqui tudo desaparece então se eu quero despertar desse sonho aqui, eu não preciso mais despertar ninguém. Certo? Tá certo, ou não? Ele deixou de sonhar. É. Se... Primeiro não. Primeiro se ele reconhecer primeiro que, é um... que só ele é. estava sonhando. Primeiro ponto. Tá. Você descobriu que só ele estava tá, é... enxergando assim. Por exemplo, tá. vamos tocar na minha posição. Se eu estou vendo um monte de seres humanos aí. Você tem um sonho, não sou eu. Tá? Esse é o primeiro passo. Pra coisa. E cada que, por primeiro ponto, você tem um desejo. Bom é, Até aqui Deu para entender? Então a conclusão é o seguinte Quando as pessoas vão fazer meditação Que ela esqueça Porque já foi falado isso, né? Esqueça as pessoas com problemas, com pacientes e tudo mais Pensem unicamente em Deus isso já foi falado Nós estamos dando agora Falta maneira de entender melhor isso tá? Por que isso? Né? Se eu, é claro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 no, no ponto em que foram colocados. As palavras né? não interessa essas palavras se as palavras, aparentemente contradizem nos ensinamentos. O que interessa é se, da maneira que elas foram postas, se elas conduzem ao não despertar, que elas, é, que elas me propõem, entendeu? Tá? Isso aqui exige mais de cada É muito mais fácil chegar seja, para a pessoa que de me ignorou você, para a pessoa que se despertar se ela tivesse esperto, teria feito isso comigo. Então, do que eu fechar os olhos e não estou vendo aquela pessoa corretamente, sou eu que sonhou com esse quadro, com é. essa pessoa. Quem diga? O prato é. já vai ser falantes. Existe mais bravo. Como? Existe mais bravo que só aí. Não, não. mais a pessoa. Mais a pessoa. É, dedicação, quer dizer. Ah, mais eficaz, já. o fala sobre, sobre elevação de consciência. gostaria de você, você já falou que o conceito é uma coisa só. Exatamente. Por que ele fala? Acho que você deve ter desvio, ver. Vai ler o Brasil livro que eu... Daquele que ele a Por que ele fala na elevação de consciência é hum. diferente de uma pessoa para outra? O que, é que ele é, Quer dizer, isso? e resumo aquela questão do, da ilustração que eu falei. Se nós temos um pouco de vinho aqui, né?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 Esse leite, que aos poucos, está acendendo lugar para o vinho. Só na consciência real, puro ilusório, percebe? Na consciência real, de alguma coisa é, sempre é vinho. E a pessoa sempre tomou vinho, o vinho do jeito que ele é. Então, é, todos esses, esses ensinamentos que partem. coisa Existe dois lados. Daquela questão do, do sol. O sol está brilhando aqui, ó, e a terra está aqui, tem a nuvem no meio. Ou eu olho do lado do sol e vejo tudo iluminado, eu, eu posso olhar na terra e falar que está dublado. Tem hora, um tem hora que não está dublado. O, o quadro da assim, é analisado é o mesmo, só que o ângulo de visão é diferente. E nós enxergamos a partir da realidade. É, no caso, do copo de punhas. Não importa assim. Se a nossa consciência é Deus e a pessoa aceitou isso, não importa que não esteja aparente isso. Não importa que a verdade é essa Agora, se a verdade é essa, por que confirmar a inverdade? Para que perder tempo com a inverdade, mesmo que aparentemente ela esteja à nossa frente? Então, a nossa preocupação é de mesmo que a aparência mostre tal coisa A verdade não é aquela, então a gente descarta, não interessa Isso é um exemplo, eu tive intenção de saúde, a pessoa estava com um problema de saúde então, o que ela faz? Ela, ela fica assim, é, mas na aparência eu tenho esse, esse problema. Percebe hoje que nem a falta do princípio? Tá? Se ela tem a consciência de que o universo não é como se mostra, tá? então ela vê aquele ser lá com tal problema de saúde que ela pensa que tem. Aqui se ela faz esse mecanismo que nós estamos falando aqui, só existe um sonhador olhando esse quadro todo aí, que, inclusive eu estou tentando.